Do meu lado direito, talzionão, tá microfone na mão, vem com a improvisação, DJ! Aula, a aí família, quem quer ver uma batalha da hora, Vê, chega mais, chega mais daquela energia, passar aquela vibe, certo? Que pro negócio fluir aqui, precisa de energia da plateia, tá ligado? Pra todo mundo, todo mundo tem energia. uou, oh, uou, oh, oh. oh, oh. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Com você poderia ser um tchau e até breve Filhote de cordeiro, então hoje eu vou pegar leve Então cê tá ligado, você é só um delinquente Eu vou te assassinar, só que hoje vai ser lentamente É isso que acontece, agora pega e se acostuma 30 segundos dá tempo de desonçar sua coluna É fácil de fazer, por isso eu vou quebrar E nessa questão hoje cê não vai se equiparar Já ouviu o beat do MV, viu? Não é Rio de Janeiro, mas toma bala de fuzil Então cê tá ligado, esse é o depósito mas não foi engano, foi de propósito Eu te acerto no seu peito E se você não ficar ligeiro hoje nesse solo eu te deito Chego rimando, cê tá ligado que eu solto o som E sou é jornal marrendo, cê tá ligado que paga de bom Cê sabe que eu sou iniciante, cê tá ligado só no instrumental Bateu de peixe com o iniciante do passado, tá ligado? E você lembra qual foi o seu final, então cê pode aqui tentar. Cê tá ligado aqui nessa track, tipo antigamente Cê sabe parceiro, cê já foi bom no rap, não conseguiu sustentar Tá ligado agora esse aqui é o reflexo não sustentou se um papo rap, decidiu apelar logo pro Michael Jackson Então é só que eu conheço, cê tá ligado que eu faço o teste Chegou rimando agora, cê sabe parceiro, você é moleque Cê me entende, cê tá ligado agora, vem aqui na minha mente Aqui a vibe bate, aqui cê me entende Não vai ser difícil eu te matar novamente Pode falar que o raio não cai em todo lugar No mesmo lugar, eu vou aqui a prosperar Cê tá ligado, um dia de cada vez Vai ser o terceiro, parceiro, essa é a primeira vez e você paca, aqui cê não me entende Eu olho pra esse cara, cê é onipotente Onipotente aqui, cê me entende Cê é papo de desenho, antigamente Como eu falo, Fica Vem de zero, vai Vô, vô, vô, vô Vô, vô, vô, vô, Hip Hop, você tá ligado que agora eu sou um arquiteto É aquele ditado popular, você tá ligado que na rima sou mais avançado que seu teto Você tá falando do Michael Jackson, você tá achando que mandou o papo reto Eu querendo ser o Michael Jackson, pra minha arte vira um arte tá completo Essa é a questão que agora eu vou mandando, tá ligado mano que no frio eu tô somando Agora tá ligado nessa frente, mudança de ZFG, Michael Fui você agora tá ligado, essa é a questão que eu mando no versado, tá ligado? Você tá um porém, falou do passado, meu adversário, você não é ninguém Não vi sua jornada, não vi sua estrada, eu não te desmereço porque eu não conheço nada Só que eu vou ter que falar, não vou criticar, eu não julgo pela sua jornada, eu julgo só pelo seu olhar Uou!